E aí, gente, todos muito bem-vindos. É o área e cara, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um acontecido, né? Que na verdade é uma coisa que não aconteceu comigo. Eu queria muito que tivesse acontecido comigo, mas foi com o meu primo. Ele ganhou uma lendária no baú de madeira, mano. Será que aumentaram a chance de vir lendárias no baú de madeira no novo? Baú de madeira aí <risos> Tô brincando, enfim, Eu acho que isso não tem nada a ver Ele ganhou sim uma lendária no baú de madeira Ele tava voltando pra casa Ele disse que foi abrir o baú de madeira Assim, naquela expectativa, sabe? <risos> Você nunca tem expectativa quando vai abrir um baú de madeira, cara E ele tava abrindo o baú de madeira Quando veio, deixa eu mostrar pra vocês Aqui o print que ele me mandou, cara. Ele mandou esse print aqui, ó. Tem três morceguinhos ali e o um mineirinho no final, mano. Vai dar até pra melhorar o mineiro dele, que não dava. Neto não quis aparecer aqui no vídeo hoje, galera. Ele disse que só se nós chegar a 100k de inscritos, aí sim ele vai <risos> aparecer no vídeo, mas é brincadeira, óbvio que isso é uma brincadeira. Ele não pôde estar aqui no vídeo, mas enfim ele passou a conta aqui pra gente. Na verdade já tinha acesso à conta dele. Eu vou na verdade batalhar na conta dele e vamos também melhorar o mineirinho dele aí pro nível 2, porque o mineirinho Dele tava nível 1, um, obviamente Algumas pessoas aqui do canal já conhecem já o, o Neto Que é o meu primo que mora aqui comigo e também me ajuda Muito, muito no canal, ele já participou De várias lives também comigo, enfim Na antiga ele participava mais, agora ele tá meio Por fora, tá meio que nos bastidores Mesmo dos vídeos, mas eu tô aqui dentro Da conta dele aqui, o Marfim Ele tá atualmente aí já na montanha do porco O Neto tipo, não gema no Clash Royale Então ele é um cara, sabe aquele cara que tem Um deck apenas? É... <risos> Mais ou menos aí com, com, com nível bom, é ele que tem esse deck aqui que ele tá usando bastante, a gente vai usar esse deck dele hoje aqui em vídeo. E vamos aproveitar, cara, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê o mineirinho? Ó, oh, achei o mineirinho aqui, mano! Mineirinho nível 1 que vai pro nível 10, ele tem um ouro quase exato, mano, só tem 91 de ouro a mais. Enfim, a gente vai melhorar esse mineiro aqui Pra ele, mano, calma aí, deixa eu clicar aqui, ó Lendário, mano, é sempre muito Bom melhorar, mas antes de nós melhorarmos Aqui o mineiro dele, desce aqui Embaixo e deixa o seu like No vídeo e também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito Beleza? Tranquilo, agora chegou o momento De nós melhorarmos o mineirinho Vamos melhorar aqui, mineirinho Melhorado, evoluído aqui Com sucesso, mano, muito bom essa carta Lendária que o pessoal gosta bastante O mineiro é uma carta muito, muito amada Pela galera aí, mas enfim, eu ia bolar um 10% de mineiro aqui na conta dele Porém as cartas dele estão muito, muito fracas Eu tentei aqui na verdade bolar um deck de gigante Mineiro e Horda de Servos, mas não deu certo Pelo fato de que as cartas dele estão Muito mal upadas e não tem ouro suficiente Pra upar E eu não sou o Papai Noel <risos> Pra ficar botando gema aqui e melhorando, beleza? <risos> então a gente vai usar o deck mesmo Que ele usa pra subir troféu aqui E vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui Na faixa dos 3.050 troféus, mano Vamos ver Estamos jogando aqui contra o nível 10 Que é o FriendZill Eu acho que é isso Eu acho que é isso Beleza, ele começou com a Valkyria Eu, eu acho que eu vou começar com a P.E.K.K.A Poderia ter começado a com a peca mais pra trás Não sei porque eu deixei a peca ali na frente não sei, não sei mesmo Mas, mas botei Vamos ver o que esse cara vai vir Beleza, zapzinho aqui, Eu acho que o zapzinho mata, né? Mata, oxe Se não matasse ali, tá louco, né? Realmente, ele tem As cartas muito mal opadas, galera Isso é um fato mas Cadê o zap agora, mano? Ferrou Meu combo lá foi, foi pro saco mas calma que nem tudo está perdido, mano Essa carta Tesla, que o pessoal tá usando Demais agora, mano É uma carta que tá me dando muita dor de cabeça É sério Agora ferrou um pouco aqui, porque eu vou ter obrigado A puxar pra cá Obrigado A puxar pra cá, calma aí Vou ter agora O Elixir suficiente aqui Beleza, botei a Pequinha aqui Ah, ale. A Pequinha, mano, a Pequinha É, é, é. Top, mano. Pequinha é top Deixa eu deixar aqui, eu vou deixar porque Esperar o... Eu... Ah, mano, cara chato Se ele tá achando que eu vou gastar o Zap ali Ele tá muito enganado, esse cara aí É, esse cara aqui vai ser meio difícil porque ele tem todas as cartas aqui Que cauteram a Peca. Se fosse um deck de meia cavaleiro, eu estaria melhor na fita Mas não é, enfim né? Vamos ver aqui o que a gente vai fazer Vou tacar a bandidinha solo aqui Provavelmente ele tem o exército Mas se ele tiver o exército vai ser bom porque a bandida Né Aqui vai, vai ser melhor Opa, opa Ainda, Eu sempre ia zap, mano Não sei o que acontece comigo, mano Eu nunca aprendo Mas enfim, vou tacar aqui A P.E.K.K.A novamente Ele vai tacar de novo a Tesla dele Tudo mais ali né? Eu acho que eu vou partir pro outro lado Não sei Ó, oh, beleza, bolinha de fogo aqui Nossa, mano, um pouquinho mais Já pegava ali junto a galera Beleza, beleza, beleza Deixa eu ciclar esse deck aqui Vou trazer pra cá Esse cara E já boto a peca Ai, um pouquinho mais eu acertava a P.E.K.K.A Ô, oh, caramba, mano Caramba, o Mega Cavaleiro aqui não era pra ter Ai, errei aqui Foi mal galera foi mal, errei bonito aqui agora. Tudo bem. Beleza. Ah, errei a bola de fogo também. Não! Não, mano! Não era pra isso ter acontecido. Ai, bicho. Ai. Calma. Calma que o jogo não está perdido. Beleza. Beleza. Que chato do caramba esse deck desse cara aí Meu Deus do céu Ah, beleza, Eu acho que talvez agora Olha, só se ele tiver muito Elixir mesmo Porque é, o corredor pelo menos vai bater lá Né, isso foi bom agora, foi bom pra gente Foi bom, foi bom, foi bom Nossa, nós não gastar muito Elixir E vamos, vamos fazer o seguinte Vou tacar a bandidinha aqui Vou tacar aqui o Espírito de Ais Tô só esperando Opa, cara Beleza Tranquilo, aqui, vamos dar jeito aqui Nesse coisa dele aqui Vou tacar a bandidinha aqui atrás Vamos ver o que esse cara vai fazer Beleza, beleza Bandidinha, precisamos de você, bandida Bandida, é só você pra salvar, bandida Você salva, vai, vai, vamos uh! Conseguimos aqui no final, mano No finalzinho <risos> Mano, que partida cansativa essa aqui, viu? Mas enfim, eu não tava tão acostumado Eu já tinha jogado esse deck, já não é a primeira vez que eu joguei né? Na verdade é um deck que eu já até trouxe no meu canal É um deck muito bom Porém tava difícil aqui pra mim, hein? Vou confessar pra vocês Mas enfim, estamos na segunda partida aqui Jogando contra o Jupik Jupik Beleza, então é, Vamos esperar aqui, vamos ver o que esse cara Nível 10 também, Jupik Beleza, bandidinha Aqui podia ter atacado a bandida mais avançada mas não, não sei, não sei Não sei até que ponto a bandida avançada serve O cara, essa fúria na bandida aí, mano <risos> Ele Foi engraçado essa fúria na bandida aí Mas enfim, a minha bandida aqui também não serve pra nada O bom é que ele gastou o exército dele Beleza Tacar o esperto de ah, esse aqui Isso aqui aqui, isso aqui aqui Beleza Ah, se não fosse esse Mega Servo dele aí, ia, ia dar legal o negócio. Ia dar legal o negócio, se não fosse esse Mega Servo dele aí. Mas enfim, vou tacar o meu Mago Elétrico aqui. Minha bandida aqui. Oxi! Era pra ter focado aqui na... Tudo bem. Vamos ver como que ele vai defender. Vai ser com um Exército de novo? Bem provavelmente. Ai, disse que eu acertei. Acertei, bicho! Ó, o bom é que a gente já deu bastante dano já nas torres dele. Beleza, morceguinhos, aqui vai dar conta Dessa princesa deles aqui Dele, né, na verdade E vai dar até um, um morceguinho Até deu um hitzinho lá, viu Coisa boa, mano, coisa boa Vamos ver aqui agora o que a gente vai fazer Mano, vou usar a peca Vou começar com a peca Mais aqui Beleza, peca Tacada Oxi Mano, não sei se tu fez um bom investimento agora, hein, cara Vai morrer, vai morrer tudo isso aí Beleza, deixa eu botar o Espírito de Gelo aqui Porque eu preciso muito ciclar Por causa do... Por causa da... Do Exército Esqueletos que, que ele vai atacar daqui a pouquinho Mas enfim, acho que não, vai, não compensa muito a pena ele Investir nessa torre dele ali Eu vou investir Com tudo nessa torre de cá Beleza Beleza, vai dar bastante dano lá Vai dar bastante dano, tranquilo Aqui Eu vou fazer o seguinte Vou tacar isso aqui aqui, isso aqui aqui, beleza, vamos conseguir defender bem. Vou botar agora uma peca aqui na frente, junto com o corredor, e segurar o Zap, porque provavelmente ele vai vir com o Zap. Ou só se ele desistiu da partida, que eu acho que pode ser bem provável, o meu corredor era atrás da peca dele, não querendo ir muito, né, bicho? Mas eu acho que vamos conseguir dar três coro aqui. É, se não fosse esse meu Zap cagado, cagadaço, a gente conseguiria. A bola de fogo dele não leva, não, mas tranquilo. Beleza, então. Só defender agora esse aqui, que tá tudo certo. Não tem como ele... Não, ele não levou nenhuma, mano. <risos> tá a de começar a usar esse deck novamente na minha conta, mano. Tô simpatizando com esse deck... Novamente aqui Então foi esse o vídeo gente, espero que você tenha gostado aqui né Melhoramos aqui pro nível 2 O mineirinho do Neto, ele que ganhou esse mineiro aqui No baú de madeira, fiquei feliz por ele Queria também né um, Uma lendáriazinha de graça aí Que viesse no de madeira, que viesse no de prata No de ouro, qualquer, qualquer baú mano Mas que viesse de graça, com certeza Eu ia querer muito tá. Escutou o Escutou? Eu falei algo suficiente enfim, espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o seu like E também de se inscrever no canal Beleza? E antes que meu amigo chegue aqui Porque ele fala que meus vídeos Eu nunca falo pro pessoal ativar o sininho Ele fala, João, pede pra galera ativar o sininho Agora ele fala tanto isso que eu me lembrei Então assim, ó ativa o sininho aqui embaixo Na hora que você for se inscrever, beleza? E é isso aí, um beijo no coração De cada um de vocês e valeu!